Chegou, bora lá, vamos começar, né? Atrasados, porém, estamos atrasados um dia, é. <risos> era para ter sido ontem, um dia de atraso, mas não tem problema, porque a gente não vive disso, a gente vive de muitas outras coisas. Então, quando der, a gente faz. É. Marcado tá tapa quarta, assim não der o aviso, tá bom? E vamos que vamos. Uh, vamos começar com... Vou começar com os pedidos meu enquanto a galera não chega. Dois, minha né? conexão... Aí, já tem duas pessoas, só não consigo ver quem é. Ô Lucinda. Aliás. Lucinda, minha amiga. Veio assistir a gente. Mais um bom. Tudo bom, Lucinda? Beijo, hein? One Estética. Melhor lugar de Osasco pra você cuidar da pele, do cabelo, fazer massagem, é uma beleza. Quem quiser cuidar da, da aparência, por favor, procure minha amiga Lucinda Tereza. Gonçalves. Certo, Lu? Vamos junto é, Vamos fazer aqui, Gui? Vamos fazer a minha, os, nossos, os nossos pedidos antes? Primeiramente. Que daqui a pouco começa a aparecer o povo pedindo aí. E aí a gente perde a per vez. E aí não né, perde a vez. Então vamos fazer nós é primeiro, que não é na fila da prioridade. <risos> fazer essa aqui primeiro? Ney Lopes. Ney Lopes. Luana chegou também. Tamo junto, Lu. As duas Lu. Lucinda e Luana. Vamos lá. É, é aquele lá da. Opa! Tá bacana. Qual, a senhora da canção? É, não, aquele. Pelas tabelas? Ah, a cifra. Tá não certo, é. verdade. É. Vamos lá. Essa cifra tá bonita. Tá bonita. Vamos lá. Tinha esquecido. Vamos lá. Ney Lopes. Imagina, Lu. Tamo junto. Olha nos meus olhos, vê quanta tristeza, vê quantas marcas esse amor deixou, vê quantas lágrimas chorei, vê quanta dor, olha meus cabelos, embranquecer, ou até perderá. Foram gotas de sereno Foi mesmo o veneno cruel deste amor Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Vê quanta tristeza Vê quantas marcas este amor deixou Vê quantas lágrimas chorei Vê quanta dor Olha meus cabelos, embranqueceram até perderam a cor. Não foram gotas de sereno. mesmo Fernando, tamo junto. Foi mesmo o veneno cruel deste amor. Nunca pensei que um lindo frasco tão pequeno pudesse comportar. Meu Deus, canto veneno. Foi dose imortal Me fez grande mal Mas eu quero outra vez Basta um só olhar Para reparar Todo o mal que ela me fez Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Vê quanta tristeza Vê quantas marcas esse amor deixou Fala, Janaína Vê quantas lágrimas chorei Vê quanta dor Obrigado, Luana Olha meus cabelos Ficou careca Embranqueceram até perder a cor Não foram gotas de sereno Foi mesmo o veneno cruel deste amor Nunca Nunca pensei que um lindo frasco tão pequeno pudesse comportar Me emociona, eu tô mandando é <risos> me fez grande mal Mas eu quero outra vez Bastou só olhar Obrigado, Michele Para reparar todo o mal que ela me fez Todo mal Todo mal Mal que ela me fez, tudo mal, todo mal que ela me fez. Grande Ney Lopes, grandes músicas. Esse homem tem o negócio é bom demais. Fala aí, Gui. garoto, é... Tem uma outra que eu quero ouvir também. Ô, Diegão, tamo junto, hein, moleque. Como é que tá o samba? Fazendo? De vez em quando eu vejo umas fotinhas tu aí, meu parceiro. Tamo junto. Vamos ver se a gente ama aí. Alguma coisa, né? É, vale a pena. Aquela outra do Ney Lopes que a gente falou lá... Vamos fazer? Agora. Isso aqui eu peço sempre pro Gibrino lá de sexta-feira. Amanhã tem um ao vivo da hora aí, do Gibrino e do nosso amigo Bola. O Will Vasque, meu parceiro, meu amigo, meu professor de desenho. Me ensinou a desenhar cara, esse cara é O Cara, é bom então. Não, você não tá ligado. Cada dia eu mostro aí o almanac do, do Titanic, da Turma da Mônica. Ele fez o almanac do Titanic, da Turma da Mônica. Caramba. A história do Titanic com a, a teluninha, teluninha. É, isso aí. Fantástico, digo eu. Quer aquele um almanac é show de bola. Mas essa aqui do Ney Lopes também. Isso aqui é tudo pedido nosso. Se ele tiver pedido aí, a gente tenta fazer aqui, tá bom? Lá vou eu, que bom subindo outra vez. O domingo está te lindo assim, eu sei. Que os canários tangarás e os roxinóis já afinaram os gogóis, só falta a minha voz. Somando, lá vou eu, pra onde o samba manda ver. Sem confeito, bem do jeito que Deus fez. Houve reais melodias imperiais harmonias, dissonâncias não tem vez, bebendo um gole a poesia, embriagar de alegria, docidez, e vone lá, arará, Pérola rara no compor e no cantar. Senhora da canção, doce instrumento Pastora da emoção, do sentimento Ivone lá, lararara. Tudo se aclara sobre a luz do teu luar Lavando a nossa alma com a mais fina inspiração Meu samba te pega na palma e beija tua mão Lá vou eu, que vou subindo outra vez O domingo está tão lindo assim, eu sei Que os canários, os tangarás e os roxinóis Afinaram os gogós, só falta a minha voz Somando Lá vou eu, pra onde o samba manda ver Sem conflito, bem do jeito que Deus fez ouve reais melodias, imperiais harmonias, dissonâncias não tem vez. Bebendo um gole é poesia, me embriagar de alegria, na mais pura lucidez. Ivone vou arararara, pelo lá, no compor e no cantar, pelo lá.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 meu samba te pega na palma e beija a sua mão Meu samba te pega na palma e beija a tua mão Lá vou eu que vou subindo outra vez Cê é louco, cê é música, mãe! <risos> Ney Lopes, grande Ney Lopes, sou fã É. Tinha uma que o Gibra... O Gibra ainda não chegou. Deve estar ocupadinho, meu parceiro. Deve estar ocupadinho. Eu avisei sim, viu, Cris? Sei que não achou aí. Estava ocupada, não viu o meu recado, mas eu avisei. Pode olhar lá no WhatsApp. Vou respondendo por aqui. Descer uma gelada, vamos botar um Fá Maior na jogada. Daqui a pouco eu faço uns partidos altos aqui em Fá Maior. <risos> Vou fazer essa aqui que o Gibrino pediu. Ele não tá ao vivo, mas depois eu vejo na, na gravação. Jonatas Rebelo, opção 3. Tamo junto, Jonathan. Faz tempo, meu velho. Sucesso aí, moleque. Tamo junto. Pedido do Gibrino. Com a minha cabeça já pelas tabelas Claro que ninguém se toca com minha aflição Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela Eu achei que era ela puxando o cordão Oito horas o berço de ela, Minha cabeça talvez faça as pazes assim quando ouvi a cidade de noite batendo as panelas Eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite batendo as panelas Provavelmente não deixo a cidade dormir Quando vi um bocado de gente descendo as favelas Eu achei que era o povo que vinha pedir a cabeça de um homem que olhava as favelas minha cabeça rolando no maracanã. Quando vi a galera aplaudindo de pé as tabelas. Eu jurei que ela era que vinha chegando com minha cabeça já pelas tabelas. Claro que ninguém se toca com minha aflição. Quando vi todo mundo na rua de luz amarela. Eu achei que era ela puxando o cordão oito horas eu danço de blusa amarela. Minha cabeça talvez faça as fases assim. Quando ouvi a cidade de noite batendo as panelas, eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite, batendo panela. Minha cabeça de noite. Minha cabeça de noite, minha cabeça de noite, batendo panela. Minha cabeça de noite, minha cabeça de noite. Olha o Fernando Azevedo ali. É, é. Tamo é. junto, sabiá. É nóis, pandeiro. Tamo junto até o fim. Cadê o emocionador? Não tô ignorando, não. Pera aí que eu vou puxar lá de cima lá. Ah, tá depois. Vem <risos> tá aqui. Tá pedindo pra alguém cantar o um mensal. Meu... Ah, que beleza. É isso aí, ninguém tá pedindo nada hoje. Tamo junto, Jonathan. Ouvi uma música de vocês legal pra caramba, viu? Eu não lembro agora ela pô, O Adil quer é que eu canto pra Jog... ele gravar e jogar naquele. O Pagodeiro lá. Ah, ah. Pode crer, na no... <risos> página do Pagodeiro. Passar vergonha lá, é. né? Tudo junto. Imagina aqui, tamo junto, pô. E eu ouvi uma música do Jonathan... Conhece o grupo Opção 3? Conheço. É, Jonathan Ribeiro, já toquei com ele, gente boa. Eles gravaram, ouvi um videoclipe do pessoal num... Era um casamento, uma mulher cega e tudo mais, eu esqueci o nome da música. Jonathan, se você puder me lembrar que eu falo dela aqui, quem sabe não vai mais gente lá assistir, porque a música é boa, viu, cara? Legal pra caramba, certo? Tati Gomes, minha amiga de muito tempo. Tudo bom, Tati? A Carlinha chegou cedo hoje. Hoje tá chegando bastante gente. Dani, Fernando, Lúcia. É, o Renato Sabino. Obrigado, Renato. Tamo junto, cara. Tamo junto, tá bom? Simone. Todo mundo aí. A Cris, que chegou, falou que eu não avisei ela, mas eu avisei. <risos> oh. o seu irmão tá pedindo como nossos pais, cara. <risos> e agora? Vamos lá Vamos fazer de novo ela? Fala pra ele que é pertinho, vem pra cá, Edio. Ah, vem te aqui vem pra cá, oh, te vendo Oi aqui, a gente tá te vendo da janela aqui viu? Hoje eu tô aqui no Gui, cara Hoje o negócio tá diferente <risos> Vem aqui fazer essa viola aqui Vamos cantar essa viola Quer que a gente te espera pra você vir é fazer isso aqui? <risos> Vamos fazer Fátima, minha professora. Tati, já faço a sua, tá? Já, já eu faço. Vamos lá. Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto É menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram e o sinal está fechado para nós Que somos jovens para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua é que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz você me pergunta pela minha paixão digo que estou encantado por uma nova invenção eu ficar nessa cidade, não vou voltar pro setão Pois vejo vivindo do vento o cheiro da nova estação Eu sei de tudo na ferida viva No meu coração, coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança é o um quadro que dói mais minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo, tudo, tudo que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam não Você diz que depois dele não apareceu, mas ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando. Mas é você que é meu passado e que não vê. É você que é o passado e que não vê que o um novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova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 os mesmos e vivemos como os nossos. Ah, ah, ah, ah, ah. <risos> é... Imagina Fátima, essa música nunca vai ser clichê. Vamos fazer ela assim. Vamos fazer ela assim. derrubando você, não emocionador, tamo junto Bruna, um abraço, Aline Aline, quanto tempo ó o Tizil, Tizil tá aqui também Thaís, todo mundo tá ficando bom esse negócio aqui, é. juntando uma galera pesada aqui, hein? o negócio tá bonito Caramba. lindo lindo, você também é lindo, emocionador <risos> te amo <risos> vamos lá o emocionador Garcia, o homem que não canta Eu emociona sei, <risos> O homem que não canta. Emociona. <risos> Vamos lá. É, bater, pedir o cor da pele, bateu paixão. Vamos lá? Pra Tati. A galera, gosta dessa música, né? Pra caramba, é. Semana passada agora. Bruna! Oi, tudo bom? Bateu paixão! Minha saudade logo vem Briga de amor oh, oh, oh. Vaso de flor, oh, você e eu é. O nosso encanto se quebrou porque você não para pra pensar? porque que você não vem pra me ajudar? Por que você não vem pra me ajudar Desenganou, desenganou Amor que surge como mera luz Invadiu meu peito, coração seduz Num sonho muito louco vivo a te buscar Querendo teu abraço, pensando em te amar Madrugada estou sozinho Buscando teu carinho, noite e silêncio Quem me der eu te encontrar pra falar do meu amor Esquecer os desenganos, apagar de vez, bateu paixão e a saudade logo vem, logo vem, liga de amor. É isso aí, o nosso encanto se quebrou, meus André, tá a pensar. Que você não vem pra me ajudar Desenganou, se desenganou se oh, oh, oh. Que você não para pra pensar Que você não vem uh, Vem, te amo, te amo oh, oh. pa, pa, la, pa, pa. Pô, minha professora de história, da época da quinta, quarta série. Olha, tem que fazer o pedido dela, né? Flor de lis, cara. Dá maior, né? Vamos fazer. Aproveitar que o povo tá pedindo. A conexão tá meio fraca, tá bacana aí? Ah, dá, dá pra ouvir? Tá cortando? Como é que tá o negócio aí, gente? Dá um, dá um toque aí, tá bom? Se tiver ruim aí, a gente dá uma pauzinha e volta numa internet melhor, tá bom? Valei-me, Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez. Tudo mudar de vez. Onde foi que? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu. Coração, com toda a força dessa moça, me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de ilis. E foi assim que eu vi o nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. Que o meu jardim da vida ressecou ou morreu. E o pé que brotou, Maria Nem Margarida nasceu O meu jardim da vida É ou morreu E o pé que brotou, Maria Nem Margarida nasceu é. Catinha! Valeu, pela, pela audiência! Tamo junto! Valeu, meu Deus! É o fim do nosso amor Já já eu levo o Timaya Perdoa, por favor, eu sei que o erro aconteceu Galera, gosta de me entender, né? Pra caramba Tudo mudar de vez, onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei Será talvez que a minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis viver Alex e Paulinha <risos> Ó, É horário de trabalho, mas eu tô fazendo na hora de almoço mais pra frente, tá bom? Quando entrar a escola, a gente só trabalha Louco na beleza fria de Maria Que o meu jardim da vida esse Ressecou, morreu E o pé que botou Maria nem margarida nasceu Que o meu jardim da vida Ressecou ou morreu E o pé brotou, Maria Nem margarida nasceu Você que tem algum produto Olha ah, eu fazendo os merchan é. Pra escola Qualquer coisa que você faça Fornecer pra escola Procure saber Revista Direcional Escolas, tá bom? Uma bela mídia para poder trabalhar o nome da sua empresa. E para condomínios, também tem a Direcional Condomínios. Você mora num condomínio, é síndico e precisa de dicas e soluções para os problemas do seu dia a dia? Direcional Condomínios Moleque. Duas revistas muito boas que ajudam muito no dia a dia de diretores e síndicos. É isso aí, né, Alex? Se tiver mais alguma coisa para acrescentar, me fala. Que eu aproveito aqui que isso aqui vai, vai pra uma galerinha, viu? Tem 11 pessoas online aqui, mas depois isso espalha. Vai pra umas 500 mil pessoas aí, tá bom? 500 mil não, 500 ou mil, tá? não, tô tão, não tô com essa moral toda, não. Beleza. Olha aí que beleza, a Fátima ficou feliz, a Kátia tá rachando o bico dos meus merchan, tá parecendo o Milton Neves. Jonas Neves. É. <risos> alô, alô, caralho. Cara. Ah. ah, moleque, tamo Oi, junto, valeu, <risos> Alex. <risos> Bom, agora vamos pra que fim levou, que fim levou os músicos que tocaram com o Jonas, vamos lá. Olha não, Edinho. Gente tá lá, Edinho, Edinho é, morrendo barbacena. lá na casa dele. Edinho, esse... Esse era um belo violão, Tô tocava padre, com a não. direita, tocava com a esquerda e tá lá em Babacena, trabalhando, descascando batata com sua habilidade quando tocava baixo, ó. só cortando batata aqui, ó, que beleza. Que fim levou. <risos> Tamo junto. Alex, tem alguma coisa mais pra falar da escola? Tem o site, tem a busca lá direto no site. Bacana, quem quiser pode ir lá que vocês vão ver que o um negócio é melhor que o Google. Tá bom? O Google é coisa do passado, a moda agora é. Direcional Escolas do nosso lado. É. Vamos lá, pedir o Tim Maia, cara. Aquela sequencinha, né, que a gente sempre faz, pode ser? Katia! Tamo junto, Katia. Não sei por que você se foi, Saudades eu senti, e de tristeza vou viver. E aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida. Viveu, morreu na minha história. Chegou a ter medo do futuro. É solidão que minha porta bate. E eu gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Eu corro, fujo dessa sombra. Em sonho vejo este passado. E na parede do meu quarto. Lá ainda está o seu retrato. Não quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar, mas que insista o pensamento em você. Bianca Gomes, obrigado. E eu. Gostava tanto de você, eu gostava, gostava tanto de você <risos> Gostava tanto de você e eu uh, uh, uh. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhar Grupo Razão na área, tamo junto! Bonito, Jamile! Grupo Razão, tocou com a gente lá no Basque do Povo lá. São Caetano, lembra dele? Gente boa pra caramba! Vanessinha! Chegou! Tuca! Tuca, toquei no bar da Tuca. Tomei muita feijoada dessa mulher. A Tuca tinha um bar lá na Vilopina lá. Feijoada da melhor qualidade. Tuquinha! Os filhos dela, estudei com os filhos dela Tem história pra caramba oh, Vamos dar aquela outra Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Conseguiu, Carlinha? Eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo É primavera Cacá Te amo Meu amor Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Curitiba é em peso agora, hein? Trago essa rosa Para lhe dar meu amor, 21 pessoas, pessoa, tô melhor já que a rede de TV, pô. <risos> hoje o céu está tão lindo. É <risos> chuva. A Ebalife querer fazer um minutinho aqui pra Herbalife, gente. Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Sou da Herbalife! Tô aqui hoje pra apresentar um produto maravilhoso. Facas Guinço. Vou morrer de saudade. <risos> Vou morrer de saudade. Mas durou pouco, ó. ela já foi que pra dois, E O um foi pra frente, o dois foi pra frente. Era dos interessados. É, os caras que ser... é. cara pensaram que era herbalife. Os caras pensaram que era herbalife, e dia que não era foram embora. Diogo Leonardo. Diogo. Ah, Diogo Leonardo. Pá, pá, pá, pá. Parceiro. Boa, eu tava lá perto de casa elogiando a elogia viola Ai que like do bom <risos> Família gente boa Ele, o Ramon, o Marcinho ah, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Cacá, te amo, cara Não chora não Senão eu choro também Tá bom? E agora a Débora chegou, tenho que falar bem dela também, senão vai dar ciúme. As primas vão ficar em peda Minha tia Maria tá ali também, que eu tô vendo, viu, Tidia? Tamo junto, Curitiba é em peso. Diogo Leonardo, obrigado, velho. Tamo junto. Beleza. Futebol, Diogo. Diogo é. com tem DH, tempo. é isso mesmo? Beleza. É, Diogo com DH, que beleza. Diferente A Tati pediu É isso aí mesmo É isso mesmo Ogum, né Pediu uma a gente, Eu e a Tati Estudamos juntos Na quarta, quinta, sexta série Se a Tati tiver ainda Me corrigem E a gente tinha um amigo em comum lá que chamava Fabinho cara. O Fabinho é um cara ele era um cara gente boa E infelizmente Numa briga de bala acabou falecendo E ele gostava e ela pediu pra mim fazer uma homenagem pra ele aqui Faz um bom tempo já que ele faleceu Mas com certeza ele já é uma alma evoluída E está aqui do nosso lado Só curtindo esse momento aqui que vai ser pra ele Deve estar do lado de Ogum é. Eu sou descendente do Sul Sou um soldado de Ogum Sintetizado na fé, sou carregado de axé E protegido por um cavaleiro nobre Se vou na igreja festejar meu protetor E agradecer por eu ser mais um vencedor Nas lutas, nas batalhas Se vou no terreiro pra bater o meu tambor Bato cabeça e filmo o ponto sim, ensinou, eu canto pra algum. Ogum, guerreiro valente, que cuida da gente que sofre demais, Ogum, ele vem de Aruanda, ele vence, demanda de gente que faz, Ogum, cavaleiro do céu, escudeiro fiel, mensageiro da paz. Balança, ele pega na lança, ele mata o dragão. É quem dá confiança pra uma criança virar um leão. É um mar de esperança que traz a bonança pro meu coração. Eu sou descendente, sou um soldado Devoto dessa imensa legião de Jorge Eu, sintetizado na fé, sou carregado de axé E protegido por um cavaleiro nobre vou na igreja festejar meu protetor E agradecer por eu ser mais um vencedor <risos> Nas outras, essa pergunta. <risos> sim, vou no terreiro pra bater o meu tambor. Bato o cabeça e firmo o ponto, sim, senhor. Valeu, P, tamo junto. Doida. Manda um abraço pro Rafa. Ele vem de ele vence, demanda de gente, que faz? Algum cavaleiro do céu. Estudeiro fiel, mensageiro da paz oh, oh, oh, oh, oh. Ele nunca balança, ele pega na lança, ele mata o dragão É quem dá confiança pra uma criança virar um leão oh. Legal, né, Tati? Essa energia dele aqui, ó oh, oh, oh. Por isso que você tá arrepiado Fala, Lucas. Tamo junto, meu parceiro. Saudade também, viu? Vê se aparece, pô. Fabiano Mabel. Salve, Mabel. Caraca, moleque. Esse é cavaco de verdade. Né? É, tô lá pra ver vocês, viu, Mabel? Tamo junto. E você com meu parceiro Andrezinho esses dias gravando alguma coisa aí. Show de bola, Andrezinho do Meu Esquema. Logo, logo ele aparece por aí também. Gente boa, Andrezinho tocou comigo uns 10 anos também. Sabe o grupo Meu Esquema? Conheço. Andrezinho. Sim, eu tocou com todo mundo. que eu toquei. É, esse cara aí eu te contava, mano. Não é rodado que táxi de, de 80 anos. Ô, Gunier, meu pai. Olha ele ali, mano. Ô, Gunier. Ô, Gunier. Vamos lá. A Cris sumiu, né? Cadê a Cris? Que não apareceu aí ainda. Falou nada. Só falou que eu não avisei ela e sumiu. Ficou de mal. Ficou <risos> de mal. Não quis mais aparecer, não. Vamos lá. É... Ó, a galera não pediu mais nada mesmo. Tá assim. 15, 16 pessoas aí. Ninguém pede nada. Que beleza. Vamos fazer um... O que, que a gente pode fazer aqui? Dá uma ideia. Pede você, então, mano. O que, que você quer? Fundo de Quintal? Fundo de Quintal. Fundo de Quintal, legal, né? O que que nós pode fazer de fundo de quintal? Deixa eu puxar aqui só pra me lembrar o que que dá pra fazer. Fundo de quintal a gente não levou da última vez, né? Olha aí. É, tá assistindo? Tô ao vivo também. É. Estamos é, ah aqui o cara ah lá. foi tá, mais uma, foi mais ah uma. Tá. <risos> okay. Ah, ô Cris, o que, que você quer? Fala, pode, pode pedir. O que que você quer ouvir, vai. Não deixa o samba morrer. Passar na frente. Quando eu não puder pisar mais na avenida. Era é, pra vir do nome? Não. Quando não... as minhas pernas não puder aguentar, <risos> leva meu corpo junto com meu samba. O meu anel de banda entrego a quem mereça usar. Mas quando quando eu não puder pisar mais na avenida. Quando as minhas pernas não puder aguentar. Valeu, Vanessa! Levar meu corpo junto com meu samba. O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando. Minha história perdendo ou ganhando. Mais um carnaval antes de me despedir, ela gosta dessa cara. Deixa o sambista mais novo, o meu pedido final, final. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo, o meu pedido final. Não deixe o pra gente sambar Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba E samba pra gente sambar O morro foi feito de samba Samba pra gente sambar O morro foi feito de samba E samba pra gente sambar Eita lasqueira! Vamos fazer um Fá maior então, já que a Leila pediu Fá e a Cris pediu Todo Menino É Um Rei, bora lá cantar, pra... cantar pro meu menino Davi Meu reizinho e a mamãe dela, a mamãe dele oh. Como assim? Que <risos> história é essa, mãe. É Aquela já tá grávida de uma menina Ah, cara, ela mulher. que não sabe, ela que não sabe <risos> Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas qual? Despertei. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas qual? Despertei por cima do mar da ilusão. Nos tempos de menino, porém, menino sonha demais. Menino sonha com coisas que a gente cresce e não veja mais. Todo menino é um rei, eu também já fui gay, mas qual? Despertei. Todo menino é um gay, eu também já fui, -ei -ei, já fui -ei -ei -ei, mas qual? Despertei a vida que eu sonhei, No tempo em que eu era só, Nada mais do que menino, Menino sonhando só, No reino do amanhã, Na deusa do amor maior, Nas caminhadas sem trégua, No rumo sem ter um nó. Todo menino é um rei, Eu também já fui rei, Eu também já fui rei. Mas qual, despertei, Mais qual, mas qual, despertei, mas qual, despertei é, é. Aqui, ó. Bota a dendê no meu caro! bota atendendo dendê no meu vatapá Quero ver caldeirão ferver Põe pimenta pra arder Já mandei botar dendê Faça o favor de me obedecer Se não brigo com você Já mandei botar dendê Bota dendê Bota dendê no meu caruru No meu caruru Bota dendê no meu vatapá meu vatapá eu quero ver caldeirão ferver Põe pimenta pra arder Já mandei botar Já mandei botar Faz o favor de me entender, Se não brigo com você já, Mais uma rosa. Oh, Agora vou mudar Minha conduta eu vou pra luta pois eu quero me aprumar Vou tratar você com a força bruta Pra poder me reabilitar Pois essa vida não está sopa E eu pergunto com que roupa? Com que roupa que eu vou? Aí Cris, foi muito com uma roupa ó oh. <risos> convidou com que roupa? Segura a roupa aí, ó. Oh. O samba que você me convidou. Agora eu não ando mais fragueiro. Pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar. Eu já corri de vento em roupa e nem você mais com que roupa com que roupa que eu vou Pro Samba que você me convidou Convidou com que roupa que eu vou com que roupa que eu vou pro Samba que você me convidou pro Samba pro Samba que você